Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjack, muito bem-vindo a este nosso encontro diário, se Deus quiser, é diário essa semana, e vamos falar um pouquinho sobre descansar. Descanso é uma palavra que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos e até não aceitamos. Bom dia, Jaque. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. O descanso muitas vezes é tratado por nossa, da nossa parte como uma coisa, uma coisa meio complicada. Né? O ócio nunca é bem-vindo em nosso meio. Por isso nós vamos falar sobre esse tema hoje e eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final dessa live Por que, que nós precisamos descansar porque se a gente não descansar a gente a gente vai ser descansado essa é a grande verdade eu não entendia muito bem como é que funcionava isso até o dia em que eu fui tomado por uma necessidade do meu corpo de pedir descanso e é interessante porque o descanso ele é necessário. E por que, que ele é necessário? Porque a gente acaba sendo descansado. Eu, eu sou portador de uma enfermidade autoimune. Declarar essas coisas na internet é, pode causar um certo, uma, um certo dano ou até mesmo uma certa comoção, mas sou portador de uma enfermidade autoimune. E essa enfermidade autoimune. Ela foi desencadeada, ela já estava aqui, ela é congênita, ela já estava aqui, mas ela foi desencadeada por uma crise de estresse. E essa crise de estresse veio porque não, não estava descansado. E é interessante porque quando eu não descanso, eu acabo cansando as pessoas que estão ao meu lado. Canso a Ana, que é minha esposa, a Lala, a Lu. O Lug, o Paulinho, eu canso todos os meus filhos, canso minha esposa, canso os amigos que estão ao meu redor. Quando a gente não descansa, a gente é descansado à força ou a gente acaba cansando as pessoas. E quando a gente não descansa, o nosso, a nossa leitura do mundo, a nossa leitura da vida, acaba sendo comprometida, acaba ficando comprometida. E como que se compromete? Porque o cansaço compromete a nossa capacidade de discernir as coisas, a gente começa a discernir as coisas de forma muito má ou de uma maneira muito ruim e acaba é, misturando alhos com bugalhos e quando a gente faz esse tipo de coisa a gente põe em risco as amizades, a gente põe em risco os nossos negócios, a gente põe em risco a nossa percepção, talvez você não esteja cansado da sua vida é, talvez você não está cansado do seu trabalho, nem tampouco da sua vida Você só está cansado ou está cansada Você vem num ritmo de trabalho acelerado aos longos dos anos E, e depois dessa pandemia, nós ficamos muito cansados Nós ficamos muito cansados mesmo O cansaço porque sobrecarregamos a nossa... A nossa... A nossa... Ai, como é que eu vou dizer sobrecarregamos a nossa, o nosso horário de trabalho e somos gente cansada por natureza porque nos alimentamos mal dormimos mal e somos pessoas que estamos estimulando muito o... nós somos, somos vivendo uma época de hiper, hiper estimulação é... da hora que levantamos a hora que dormimos estamos sempre recebendo estímulos visuais e auditivos Somos pessoas que não, consegui não conseguimos mais ficar em silêncio. Li aqui agora há pouco, agora há pouco não, há alguns dias, um texto de um comediante dizendo a necessidade de a gente ficar é, aborrecido, né? aburrido, aqui em espanhol, em português seria em tédio, a importância do tédio, porque o tédio acaba provocando em nós a necessidade de sermos criativos então por exemplo nós não vamos nem não vamos ao banheiro a gente não faz as atividades domésticas a gente não faz as atividades só com um sentido nós estamos sempre recebendo é uma, uma, uma, uma é, música é, estamos assistindo um filme olha, olha o, como que nós somos é treinados para consumir consumir estamos sendo treinados e captados para isso que nem um filme a gente assiste sem o celular na mão Quer dizer, tem uma cena que tá ali meio chata Então dentro do, do próprio streaming Você pode dar 15 segundos Você pode adiantar, ou seja Se aquela cena, aquela, aquela sequência não tá legal Você não tá gostando Você pode adiantar 15 segundos Ou pior ainda, você pode assistir um filme em velocidade 1.25, 1.50 Gente que já não escuta mais áudio de, na sequência normal Muito provavelmente você está assistindo esse vídeo <risos> Em 1.5 Em, em 2.0 Eu já conheço gente que consegue Ouvir podcasts em 3.0 Isso Acaba sendo um absurdo Oi Rodrigo Bom dia Estamos quase no mesmo fuso horário Uma hora só de diferença Bom dia para você, dá um abraço no teu pai Eu não sei se você está com o teu pai aí, tua mãe Um abraço Alexandre, bom dia muito bom dia para todo mundo que está dando aquele feedback para a gente no Instagram. Que bom, olha, segunda-feira é sempre um dia muito legal para fazer essas lives. Jesus é o nosso descanso. Hebreus diz que Jesus é o nosso descanso. Se Ele é o nosso descanso, descanso no texto bíblico, é... descansar no Senhor é morrer, mas descanso também é contemplação. Deus descansou, ah, nos, no... Deus trabalhou seis dias, e no sétimo dia, descansou, ou seja, desfrutou daquilo que produziu. Nós não temos mais tempo para o ócio. O ócio não é considerado mais algum tipo de, de benefício não entra na nossa agenda, porque o ócio acaba sendo muito algo. O que, que você está fazendo? A gente sempre tem que estar tá dizendo que está fazendo alguma coisa. Não estou fazendo nada. Ah, você pode, e, e já que você não está fazendo nada, você pode vir, não, não, não estar fazendo nada É uma atividade programada para agora Não é porque eu não estou fazendo nada, que significa que este não está fazendo nada Seja não fazer nada, se é que você não entende É, muita gente não entende isso E, e no Ministério Pastoral eu entendi isso de uma forma muito cruel Por exemplo, as pessoas não respeitam o descanso do pastor e o pastor acaba não respeitando o seu tempo de descanso é... ele é como a ambulância ou, ou, ou o SAMU está sempre disponível tem que estar tá sempre disponível e não é verdade e não é verdade se ele estiver sempre disponível ele não estará disponível um dia ele não estará disponível porque ou é um infarto ou é um AVC ou é um surto psicótico, ou é qualquer outra coisa que vai acabar tirando o um pastor do local de, de equilíbrio emocional. Então o meu convite para você nessa segunda-feira é, de alguma maneira, coloque o descanso na sua agenda. Coloque o descanso. Oi Vinícius. bom dia. Coloque o descanso na sua agenda. Coloque perceber-se como pessoa na sua agenda num dia de descanso. O dia de não fazer nada É um dia em que você fez alguma coisa Sabe é... Tente dar descanso Para os seus olhos Tente dar descanso é... Não ficando tão preso às telas Não ficando tão preso A algum tipo de, de, de Muleta Emocional que as redes sociais Acabam nos dando Então por favor, busque descansar Agende-se Para o descanso Fala, olha ah, o que você vai fazer sexta-feira? Não, sexta-feira eu tenho um compromisso. Ah, não dá pra você. Não, não dá. Por quê? Sexta-feira, depois das 18, das 18 até sábado, às 16 horas, ou sábado às 18 horas, eu não tenho tempo pra ninguém. Eu não tenho horário pra ninguém. Eu... Defina isso para você. Escolha um dia do teu descanso, um dia em que você vai ao cinema, um dia em que você vai andar pela rua, o um dia em que você vai sair para ir num sítio, vai pescar num pesque-pague. Não sei o que, que você vai fazer. Sinceramente, não sei. Mas eu preciso que você determine um dia de descanso. Não existe saúde, não existe espiritualidade sadia. Sem uma, um equilíbrio emocional. Não existe espiritual, espiritualidade sã, equilibrada, bíblica. Se primeiro não passa por um equilíbrio emocional. E não existe equilíbrio emocional sem uma espiritualidade sana. Ou seja, saudável. Ou seja, se você não investir no descanso. Se você viver nesse ritmo frenético. Você não vai resistir. Não há santificação possível, não há emoções equilibradas de forma possível. Então, em nome de Jesus, busque descansar. O descanso é bíblico. O descanso é bíblico. Você não vai estar tá ofendendo ninguém se você tiver descansando Não vai estar tá ofendendo ninguém se for descansar. E se você tá passando por aqui agora, quero te pedir um grandíssimo favor. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir e de se inscrever nesse canal, se você está me vendo pelo Youtube. Muito obrigado por você ter dado play, e que esta semana você descubra que descansar faz parte. Descansar faz parte. É exatamente o Art Missão aqui, que é o Bira, ele diz o seguinte, falar em descansar sendo missionário as pessoas conseguem não, não entender, vou dizer para você, Dê um dia de descanso ao missionário. Dê um dia de descanso para você. Faz aquele mimo para você. Sabe? Aquele dia em que você fala: Não, é, eu não vou marcar absolutamente nada. É, essa, abre uma janela na sua agenda para sentar e desfrutar. Ficar olhando para uma árvore, sei lá, bater palma para o sol, ver o caminho da formiga, ver a formação das pedras. Sei lá, procure alguma coisa que vá fazer com que você, depois de ter feito isso, esteja descansado. Não vai buscar uma atividade de descanso que no final das contas acaba gerando muito cansaço para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e maravilhoso dia na presença de Deus e que a graça do Senhor te alcance e que o descanso que é Jesus Cristo seja presente na sua vida, que seja Perene, que seja uma situação que esteja aí para sempre. E que você compreenda que não há como você continuar nesse ritmo frenético sem que causar dano para você. Descanse no Senhor. Não é só descansar mentalmente, mas descansar também no teu corpo. Para por um minuto. Descansa. Parar por um minuto. Parar um tempo. Estabelecer uma agenda de descanso. Não é pecado. O ócio não é pecado. Todas as vezes que vemos o texto bíblico em que o Senhor diz: compare, veja, olhe como, reflita, olhe só, parece com, ele está chamando para reflexão. E reflexão não é possível ser feita sem que você pare para decidir e refletir. Não há como acumular funções, nós não somos multitarefas as pessoas estão se tornando multitarefas fazendo três quatro coisas ao mesmo tempo para para um pouquinho isso vai ter um custo muito alto para você no futuro ou pode já estar custando muito alto para você agora e você ainda não percebeu talvez esse seu aburrimento, né você está aí triste tá magoado tá aborrecido com as coisas tá é, como que achando que nada está valendo a pena Não está sentindo mais gosto das coisas Tente, pelo menos na hora do almoço Fazer da hora do almoço Almoço Sabe? Desconecte um pouquinho do celular Preste atenção no que você que está comendo Sinta os sabores as texturas das coisas Sabe? Coma devagar Coma devagar Se você tiver indo No horário do seu almoço se você puder na hora do teu almoço desligar as coisas, tentar concentrar no que você está comendo, nas pessoas que estão ao seu redor, ouvir as conversas, sabe? Vai ser muito importante. Faz parte do processo a gente descansar, porque o Senhor também descansou, Ele contemplou. Que Deus te abençoe e que encha a sua vida de graça e de misericórdia da parte de Deus e que você consiga, em nome de Jesus, descansar. Tenha um ótimo e maravilhoso dia na presença do Senhor. Que a graça de Deus te alcance e que você consiga descansar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque ninguém é de ferro. Somos todos feitos de barro. Um grande abraço para você e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Não esqueça de curtir e compartilhar nas redes sociais aquilo que você acabou de ver e aquilo que você acabou de ouvir. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, obrigado por ter dado play.